Todos os anos esperamos esse momento para vermos tudo de novidade no mundo dos games, e é claro que eu estou falando da E3. Olá, aqui é o Bel e eu estou trazendo o primeiro episódio do resumo da E3. E hoje começamos com a conferência da EA Games. Lembrando se você é novo no canal, já vai se inscrevendo para não perder nenhuma novidade. <tos> Logo no começo tivemos um show de VR com o jogo Ethan, aparecendo os personagens saindo da tela junto com o próprio monstro. Muito legal isso aí. E em seguida viemos com Battlefield V ou Battlefield V como vocês quiserem chamar, com uma pequena amostra do multiplayer e anúncio de customizações de destruição, e a promessa de uma melhor experiência no jogo, e para a felicidade de todo mundo, a extinção do Primal Pass, ou seja, não vamos ter que pagar por DLC. Mas toda a felicidade do público foi embora depois do anúncio do Battle Royale no game, onde eles chamam de Ground Operation. Digamos que um trailer foi mostrado sobre o modo, porém saberemos apenas amanhã na conferência da Microsoft como que vai ser esse modo. E para os fãs de futebol, o FIFA 19 vem junto com o um anúncio da Champions League no jogo e já está com data de lançamento, que será dia 28 de setembro. Logo depois tivemos um anúncio do novo serviço de streaming da EA, onde você poderá jogar o jogo preferido aonde quiser, parecendo até mesmo com o Netflix, porém de jogo. Vamos ver se esse serviço vai ser bom para nossa internet ruim, né? Tivemos também o anúncio de um novo jogo de Star Wars, o Jedi Fallen Order, porém deixaram sem nenhum trailer, e umas novas DLC para o Battlefront 2. E um belo trailer de Unravel 2 foi mostrado logo em seguida, junto com a gameplay do modo co-op, que é uma novidade no game. No trailer de Sea of Solitude, vemos o desafio das pessoas com depressões e como isso afeta quem está em sua volta. Um destaque para os jogos indies é o aprofundamento nos temas em que eles escolhem trabalhar. Logo depois, tivemos o trailer de NBA Live 2019 e NFL 2019. Se você achou que o celular ia ficar fora dessa conferência, se enganou. Comedy Conquer Rivals é anunciado para Mobile e a boa notícia é que você já pode jogar a sua alfa. E por último tivemos trailers, gameplays e detalhes do novo IP da EA, e já com data de lançamento que vai ser dia 22 de fevereiro de 2019. Bem, esse daqui foi um resumo básico da conferência da EA, e esse daqui é o primeiro vídeo que eu fiz nesse estilo. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, você compartilha e deixa um like para ajudar o canal, e até o próximo episódio. Aquele abraço, fui!